Olá, estou aqui para conversar com os 200 associados da Bibi do com atendendo ao pedido da própria diretoria, uma vez que estamos em época de passagem de diretoria. A diretoria que encerrou seus trabalhos teve início de 2017 a 2019, e agora começamos uma gestão de 2020 a 2022. Nesse primeiro momento, eu gostaria de retornar um pouco ao que foi feito no triênio passado, Dando um pouco de resposta a dúvidas dos associados. Uma dúvida essencial é para quem é que existe o do com, é, Que serviço do, do com está prestando ao Brasil, a educação, a cada associado? Existe essa prestação de serviço? Então, eu responderia a vocês com alguns toques, alguns tópicos, é, para que vocês tenham ideia do serviço que a entidade vem desenvolvendo. O ano de 2017 foi um grande ano para a do Reducou. Naquele momento, nós fomos convidados a tomar parte eh, de um projeto Elaborar o um Plano de Educação e Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Trata-se de um projeto importantíssimo, porque envolve eh, todas as secretarias de Estado, mas especialmente a justiça, a educação, a segurança, e, e é destinado a toda a população, inclusive orientando os municípios no seu trabalho de educação em direitos humanos. Pois bem, a BEDU com o Núcleo de Comunicação e Educação e a Licenciatura de Comunicação foram chamados para participar dos debates em torno da elaboração desse plano. E quando tomamos o plano nacional em mãos, encontramos que lá existia assim, um eixo chamado Educação e Mídia. Pois bem... A partir de muita pesquisa que foi feita aqui na RECA, de participação e debate, chegamos à conclusão que não poderíamos falar em educação e direitos humanos se não passássemos pela educomunicação. Isto é, não seria apenas pensar no olhar sobre a mídia, o que a mídia faz e deixa de fazer pelos direitos humanos, mas trata-se de discutir como a comunicação dos cidadãos, da sociedade geral e da mídia também se envolve com esse tema. Então, o Plano está aí e ele é paradigmático porque é um dos primeiros a ser feito nos estados e certamente será de orientação para que outros estados também discutam essa questão. Em 2017, nós tivemos, inclusive, o um envolvimento de eh, associados nossos num no congresso que foi implementado pela Secretaria de Governo em torno ao tema da Educação em Direitos Humanos. E lembraria que, nesse ano, nós tivemos a publicação de um e-book, que vocês veem a capa no fundo dessa gravação, que é o mais importante que nós temos em termos de volume, são 100 artigos, são 900 páginas. Então nós mudamos a plataforma e agora temos uma plataforma indexada, não só desse livro, mas os seis e-books que a, que a associação tem. No caso, estamos com esse trabalho oferecendo uma rica bibliografia eh, a quem se interessa por comunicação. Nós trabalhamos o conceito, as práticas, as experiências e as áreas de intervenção. Então, visitar o site e ir direto a, esse, a, a esses e-books permitirá ah, inclusive o desenvolvimento de cursos de formação no Brasil inteiro. 2017 foi um ano também em que temos continuidade a uma experiência que aproximamos uma escola pública, que é a IMF Casablanca, de uma escola particular, o Colégio Dante Alighieri, em práticas comunicativas. Essa experiência interinstitucional foi, foi muito exitosa, tanto para as duas escolas quanto para a prática comunicativa em geral. Os relatórios sobre essa experiência certamente estão enriquecendo o entendimento da pedagogia da comunicação implementada nessa experiência e implementada em geral na educação formal em todo o país. Também do ano de 2017, temos uma, um trabalho de aproximação, as, por pedido da empresa, à Sky, né? uma, uma, uma empresa que, todos conhecem, pelos serviços que presta ao país, que pretendia é, levar programas de televisão a todas as escolas rurais do país e queria um plano de formação é, para os professores. Nós ingressamos nessa discussão, é, infelizmente não avançou o que nós esperávamos, mas de qualquer forma, para ver qual foi interessante, porque refletimos sobre um trabalho que será possível de ser realizado em outras circunstâncias. Em 2018, tivemos um grande evento que foi o segundo Congresso Internacional de Comunicação e Educação e o 8 Encontro Brasileiro de Comunicação. Esse evento foi extraordinário porque permitiu que tivéssemos a presença de representantes de países das Américas, da Europa e que pudéssemos rever a caminhada da Comunicação ao longo dos últimos 20 anos. E também, eh, o material produzido por esse congresso está para sair este ano agora em vários e-books. Né? São três e-books preparados para o lançamento desse, desses textos. Eu lembraria também eh, que em eh, 2018 nós implementamos um programa de cursos de formação. E esse, um, a primeira edição dele, desse curso foi na Casper Libero, depois demos a segunda edição no Colégio D'Arigueira. E muitos resultados desses desse cursos desse curso de extensão foram colhidos. Um deles foi um plano desenvolvido depois junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A Secretaria, a partir da intervenção de uma das participantes do curso do Néstor Ligueira, é, propôs que introduzíssemos, levados projetos de comunicação, aos agentes de saúde é, de municípios com mais de 100 mil habitantes. Então nós trabalhamos com uns 200 especialistas em área de saúde para que eles implementassem programas e planos de intervenção em favor da saúde nos municípios e, especialmente, no combate ao Ares Egito. E essa foi uma experiência importante para o WebEducom aprender a lidar com, com esse universo, tanto assim que a Secretaria de Saúde discute hoje o Implementação e a implementação é continuação desse plano de trabalho até o ano de 2022. É um processo ainda de discussão, porém que aponta para o êxito do trabalho realizado. Eu destacaria que durante esse período, o site da WB do Com deu muita, muita abertura e cobertura do trabalho dos associados, e então nós voltamos a chamar a atenção dos associados para estarem presentes no site, enviando seus, suas informações. É, nesse período de 2017 a 2019, nós ampliamos também o nosso trabalho é, de, de conexão com instituições. Além da Unesco, é, é, iniciamos uma parceria com Palavra Aberta, uma associação que trabalha pela liberdade de imprensa e pela educação mediática. É, trabalhamos também com o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, são membros da associação... É também conselheira e trabalha como assessora do CGI. Trabalhamos também com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, estamos ampliando as entidades com as quais mantemos relacionamento. Somos membros da Rocicom, que reúne entidades de comunicação de todo o Brasil. Nos eventos que ocorreram no Brasil, a presença da BDCom foi forte, mas também no exterior. Nós tivemos uma presença marcante em Portugal. Aliás, associados da ABP Com, estudando em Portugal, fazendo seu doutorado no postdoc, iniciaram o um trabalho de conexão e discussão da intercomunicação em Portugal e disso resultou que, com a nossa presença num congresso desenvolvido em Portugal na Universidade de Coimbra sobre literacias, mídia e informação, pudéssemos também manter contatos com o Boa de Souza e discutir a comunicação como um paradigma do sul um tema que Deus foi dar sequência a ele pela presença dos nossos associados em Portugal. Tivemos também presença no congresso da Alphamed, aliás, temos todos os anos participado dos congressos da Alphamed é, aqui no Brasil, e de Fora, e depois é, na República Dominicana. E na República Dominicana, inclusive, com o desafio de discutir o tema proposto pela associação famed Ser comunicação poderia ser entendida como um conceito universalizado. Então, foi uma grande oportunidade que tivemos de fazer uma revisão da literatura e ver como é que nos demais países e continentes se estuda esse tema. E associados é da UAB também participaram do congresso da Ibercom. Isso aconteceu na Colômbia e tivemos ali a presença de, de quatro associados nossos apresentando trabalhos e, e falando do nosso serviço. E em São Paulo tivemos a celebração dos 18 anos da educomunicação com política pública no município. É o grande case que nós temos de educomunicação, que acaba também de ganhar um prêmio das Nações Unidas no Congresso da Unesco, realizado na Suécia. É o um prêmio sobre pelo valor do trabalho de educação mediática, a partir da educomunicação realizada no município de São Paulo, e a presença de muitos associados com formadores do município. Essas questões, esses pontos que foram sendo aqui colocados, eles apontam para a grande contribuição dos associados. E, no caso, muitos com excelente resultado e outros ainda com processo em andamento. E aí nós agradecemos aos colegas, aos associados, pelo trabalho desenvolvido neste triênio todo, é, graças à participação de cada um, graças às anuidades que ajudam a associação a viver, e também graças aos novos associados que os antigos associados trazem para a entidade. Então nós queremos que tudo isso, isso continue né? e no próximo momento então, nós falaremos a respeito da perspectiva do, do próximo triângulo.